Olá pessoal, hoje eu tô falando aqui com um amigo enquanto a gente joga Minecraft. Eu jogo na verdade no Hardcore. É aí, professor Sejam bem-vindos ao vídeo do babau. Yeah, Babal! Eita, tá de noite. bicho Acho eu não tudo aí tem armadura. Eu preciso matar aranha também, né, aqui Pra poder fazer uma lâmpada de mim. Tá, mas eu vou começar esse, a minerar mesmo assim. De escada. Tu faz um peco de escada e tu quebra um bloco. É e que tu quebra baixo é. mais, um bloco e Eu faço isso? É, isso aí vai custar bastante. Eita! Oxi! <risos> Eu gente que o medo de minerar agora. Ah, não, agora tem tenho medo um de minerar, bicho. Nem. Pegamos um susto, aliás. Ui! A gente tá numa dungeon, ué? Viu o outro? Ah, não, então quebrou. Mas a gente tá numa dungeon, ué? Acho que foi é uma dungeon, não pode. bota uma tocha aí mano eu escutei pelo de flecha ou foi impressão minha não, não, não. tá acho que ali perto deve ser uma danja alguma coisa não é possível agora eu tô com o que vai vir bicho vai vir vai vir olha ele, ele chegou mais comigo. Ô, esse local moveu. Onde estiver quebrando mais lento, tu toma tomar cuidado. Olha, ele pode se mexer, ó. É, é isso que é um saco desse... É chato. Ele pode Eu ir pra qualquer lugar dizer... que ele quiser. Eu vou dizer que traça é pior que Ender. Não, não é, não, porque tu mata rápido, mas tipo assim é chato. Olha o que eu fiz: eu, eu tava jogando, meu modo eu tava jogando lá com meus amigos no quer Aí eu comecei a atacar tá tá tá é 64 ovos de traça na casa do meu amigo que é pé. Nossa, tu colocou é 64. <risos> Ele Eita, foi que tá tentando... um bloco, eu tô metido. Metade da montanha sumiu. Nossa, quebrou meu picareta. Ele ficou duas semanas sem falar comigo Por que será? Nossa, por que será? Por que, hein? Nossa, que dúvida Ah, o trabalho valia três pontos <risos> Eu vou me aventurar Quando a manhã Tu faz uma vara de pesca e Tu vai ter comida infinita praticamente Nesse lado aí é verdade, meu Deus, você é um gênio. <risos> parabéns, dê parabéns ao gênio. Aí, se tu tiver sorte, você vai chamar a cela. É, eu tô feliz, eu tô feliz porque eu tô usando o Discord de novo. Nossa, parabéns. Tem a porta, escutando zumbi. Que susto! Ai, peguei, pexi se, um se, se você fazer esse barulho aí, é porque é Não olha, não olha Ou você vai lá lá, lá, ou lá. Ou Eu posso vir para cá, para dentro de casa Não é, sem querer bate no enter Vamos cair na sua casa Amiga ah! Uma vila! A salvação! Pois é, tu pode ficar lá e cultivar e roubar a comida dos caras. Mata esses cavalos pra pegar couro e fazer uma madura nem pra eles. Vou. Cavalo é mani... um maníaco. Maria. Cavalo é um Cavalo durou de morrer, né? Coitado, aqui Eu dei, eu dei, eu dei treino. Olha que é minha galinha. E você vai ficar com outra galinha também, né? Vocês duas aí. Vocês Existe Tem... mais coisa. Mano. Existe uma coisa mais, Tem... mais Tem... fofa do que bebê de vaca como Melo Minecraft. Cabeçudo! Olha a cabeça dele! <risos> um cabeçudo, ó! Ei! Mata o pai, ele foi comprar cigarro! Todos <risos> os oh. entendedores de meme vão entender a piada que eu fiz agora. E se você morrer? Legal, bonada. Ela, ela, ela, ela, ela morreu. Mas, mas você já percebeu que separado é tudo junto e tudo junto é, é separado? Sim, sim. <risos> separado é tudo junto e tudo junto é separado. Não faz sentido. Não, eles se completam. Cabe. Embaixo da mesa. Se tivesse Iron erongona, ele ia arrombar essa parede aí e ia te matar. Ainda bem que não tem. Nossa, não tem uma cama de graça ainda por cima. Nossa, peguei a melhor casa. E... Ah, eu tenho, que anunci... eu tenho que anunciar. Vai ter abertura de SAF. Ainda estou em produção. É. Eu que fazer só, né? E sim, sim, sim, vai abrir um servidor em algum dia, que eu não sei qual, mas vai abrir o um servidor Ele já tá só, sumiu da minha lista de servidores, mas eu posso fazer outro Achei uma coisa ah! Zumbi, zumbi zumbi pegando fogo Ele morreu, Ele morreu. Vai lá, eu, eu fico foco. dois anos sem morrer, nenhum cara lá Vai né, vai que aconteça isso mas eu definitivamente vou ficar, mais de... até, até lá eu vou ficar paranoia que não vou querer sair de casa. Da minha casa. Ué, casa vai, vai virar uma quarentena. Aí você vai quarentena jogar... aí você dupla. Vai jogando... Aí você vai ficar jogando 2020. Não vai ser mais nem Minecraft, vai ser 2020. 2020 Simulator Quadrado. <risos> Aqui.